Olá pessoal, eu sou o Dark game estou trazendo mais um vídeo de Warframe pessoal uh, E eu quero avisar que estou trazendo para vocês um convite a um campeonato que estou a organizar de PVP uh, no Warframe Se você quiser participar no campeonato, uh, é vai ter uma data de início da inscrição e uma data do fim da inscrição, uma data do início da competição e uma data do fim da competição. Para poder se inscrever no campeonato é, vão ser preciso 5 platinas para que essas platinas sejam convertidas em prémios. Essa platina vai ser todas as platinas do participante que você entregue como inscrição vai ser convertida em prémios. Só para já deixar claro, né pessoal? Para não ter aquela dúvida, ah, não sabe o que é que vai acontecer com a platina? Ah, ele vai usar a minha platina? Não pessoal. A platina vai ser usada como o prémio. Ok? Um dos prémios a ser entregados aos participantes. Vai em, todo, em princípio uh, vão existir 5 prémios. Então 5 prêmios quer dizer que vão existir 5 lugares. Conforme o número de participantes que houver. Vai existir os prêmios pessoal Eu convido-vos a participar Mas primeiro pessoal A data do início da inscrição Do sorteio do campeonato É o seguinte Do dia 2 de fevereiro de 2018 Começa a inscrição Que é numa sexta-feira No dia 4 Do 2 de 2018 Vai se fechar a inscrição as horas eu não sei, eu vou deixando o aviso das horas que vai se inserir vai ser a inscrição no Facebook ou no Discord ou no Twitter também É só vocês seguirem lá para estarem atentos, uh, pronto, saber E já avisando pessoal, o campeonato em si vai ser feito só de armas brancas, quer dizer, pode-se usar qualquer tipo de wireframe, ataque de wireframe mas especificamente, arma branca não se, pode usar arma, uh, não se pode usar uma arma secundária ou uma arma primária, só arma branca. Tá bem, pessoal. A data do início do campeonato vai ser dia 9 de 2 de 2018 e vai acabar dia 11 de 2 de 2018. Uh, Também tá isso vai depender do número de participantes, ok, pessoal. Uh, eu espero que vocês tenham gostado desse, uh, desta motivação que eu estou tentando dar para juntar a vocês, inscritos e outros jogadores. Uma forma de envolver vocês todos os jogadores aqui do Iframe, ok? Não se esqueçam pessoal, deixem o vosso like, compartilhem o vídeo com os amigos e até a próxima pessoal, muito obrigado.